E aí, amigos do Rio Mafra Mix, estamos para uma blitz aqui com o um candidato a deputado federal, o Adilson. Ele que já foi vereador aqui em Mafra, sempre atuante aqui na política e agora candidato a deputado federal. Adilson, antes de começar a te entrevistar, parabéns para você. Eu acredito é. que a eleição, a democracia é feita disso, de pessoas que se dispõem a fazer, ficar na frente ali para levar as bordadas e o que mais vir, né? E parabéns para você, para essa pré-disposição de, de se colocar o nome à disposição dos mafrenses, do pessoal do Planalto Norte. Queria saber de você, nesse primeiro momento, como que está a campanha, estamos em reta final, está com aquela vontade, acho que vai dar, como é que está a expectativa? É, Douglas, a expectativa é muito grande, né? porque quando você coloca o nome, principalmente para deputado federal, você está levantando os anseios da comunidade e mafa da região toda do Planalto Norte, né? Que hoje nós somos mais de 300 mil pessoas e hoje nós não temos um deputado federal na região. E sabemos da carência que é, né? Porque hoje os recursos estão em Brasília, né? Posso citar aqui a BR 280, sem manutenção, sem terceira via. Então a dificuldade é muito grande do pessoal transitar pela 280. Outra situação delicada é a questão de nós não termos um, um único leito de, de UTI pediátrica na nossa região. Então, todas as nossas crianças vão para Joinville e região, até chegando até a Florianópolis. Então, precisamos mudar essa realidade, precisamos ter um hospital infantil no Planalto Norte e precisamos atender as nossas crianças aqui no Planalto Norte. Adilson, você já deu uma pincelada aí, mas assim, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, é, para você, o que, que seria cinco motivos para votar, ou quais os motivos bons, de uma forma rápida, para votar no Adilson, para aquele eleitor que ainda está indeciso? O que, que seria essa, esses motivos para você, como um mafrense, falando pra, para mafrenses? Hoje um deputado federal tem... 16, aproximadamente, 16 milhões de verba de gabinete, né, de emenda parlamentar para mandar para a região. Hoje sabemos que não temos o deputado aqui na região, não temos essa verba. Né? E verba, para que, que serve essa verba? Para asfalto, para a melhoria da escola, dos nossos filhos... Do, do hospital, da creche, do posto de saúde. Então, esse é um dos, dos motivos né ter recursos, porque os recursos estão em Brasília a gente traz para cá. O segundo, essa questão do hospital infantil, que é primordial nós cuidarmos das crianças aqui no Planalto Norte. É. Terceiro, BR-280. Ninguém aguenta mais e se deslocar, por exemplo, de Mafra a Rio Negrinho e ficar nesses cortejos que são quando a gente pega dois, três caminhões e para a gente não correr o risco de colocar a vida da gente e da nossa família, né, é, a gente acaba indo a 30 km por hora. Então precisa ter as terceiras pistas, precisa ter manutenção e não é diferente de Mafra a Porto União, que também está abandonada. Quarto motivo, a questão do sinal de internet no Planalto Norte. Nós precisamos melhorar toda a infraestrutura, até porque a partir do ano que vem, notas eletrônicas serão obrigatoriamente né, emitidas através do, da internet e o e, e sinal da internet não está chegando. Então é primordial. E outra, um deputado que more na região, que você encontre no supermercado, no açougue, no campo de futebol e que possa cobrar esses recursos né, e mostrar as dificuldades que o povo tanto de Mafra como do Planalto Norte está enfrentando. Então, por isso, vote 4456, vote certo dessa vez, a Adilson, é, é, deputado federal, né? Tá certo, Dilso. Lembrando que se você é candidato por Mafra, entre em contato com a gente para a gente fazer essa blitz, conversar com você, é, para os nossos amigos aqui Mafra se conhecer. Igual. Mais um, mais um ponto muito importante. Eu sou candidato a deputado federal, no meu partido tem 41 candidatos a estaduais. E eu não trouxe nenhum candidato de fora para pegar voto aqui. Então, se vocês olharem no meu santinho, está deputado e o estadual está livre. porque, Por exemplo, o Mafra tem seis candidatos. Né? Então, povo de máfia vota nos candidatos de máfia. Rio Negrinho tem três candidatos e assim por diante. Então, vamos votar em candidatos de máfia. Tem sempre aquela, aquela é, promoção aí do, do comércio, né? Vote, é, compre no comércio local. Então, a minha sugestão é vote nos candidatos locais, tanto para federal como para estadual. Então, federal, 4456, vote certo dessa vez. Ou seja, sou daqui, compra aqui, sou daqui, volta aqui. Volta aqui, é isso aí. Pelos daqui. Pelos daqui. <risos> tá certo, gente, essa, essa espontaneidade, essa brincadeira que a gente gosta de fazer, essa conversa boa, para mostrar para vocês sempre em primeira mão. A gente volta a qualquer momento. Obrigado, Adilson. Obrigado. Um sucesso na, na, na, nessa reta final da caminhada. Estamos acompanhando o trabalho dele e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.